Então a minha missão aqui é ensinar todo mundo que é, é possível manifestarmos o amor sendo a nossa a alegria que somos. E Jesus é isso, né? E quando ele diz Jesus assim, é ninguém volta para a casa do pai, para a fonte criadora, para Deus, para o que você preferir chamar, né? Porque eu gosto de trazer aqui para o quanto que desperte é, esse universalismo, né? Não, Sim, sem, claro. sem barreiras. Aqui hum. tem evangélico, tem é, candomblé, espírita, não sei o quê. Eu acho que foi por isso que eu conheci muitas religiões. Eu tive que entrar em muitas. Né? Eu, eu, eu sou o que sou por, que sou por causa do... do, do da, como é que fala? Do evangelho, né? Então, para eu sentir aquilo na minha pele. Né? Então, já uhum. conversei com o Exu tudo tudo que se possa imaginar. Já tive amigo, é, pai santo, pastor, tudo. Tudo. Uhum. E eu me identifico com todas. sim. Eu amo é tudo válido, é tudo lindo. Todos. Eu amo isso. Amo de verdade. E quando Jesus ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém chega ao Pai se não através de mim, é porque a consciência crística que está em nós. Por que, que ele dizia o tempo todo? Vai que tua fé te curou. O que eu faço, você pode fazer e pode fazer maior do que eu faço. É que a gente fala, até ah, parece, como é que eu vou abrir o mar aqui? Como é que eu vou multiplicar esses peixes aqui? E a gente tem esse poder. O mais louco de tudo, que eu fico assim, encantada é que a gente tem poder de cura. A gente tem autoridade espiritual para expulsar demônio em nome dele. Ele ensinou isso. Nós somos discípulos. É só a gente seguir o exemplo. Não é seguir o que tá, fulano falou, ciclano não ciclano. O exemplo... Né? e o conhecimento que você conhece a Bíblia eu estou começando a estudar isso agora eu sinto necessidade que eu, é uma das coisas que eu nunca estudei e agora que eu tô começando é muito bom uhum. nossa, tem tudo lá, física quântica tem tudo depois que você entende que é física quântica você entende a Bíblia é exatamente, é que eu fiz o caminho inverso de você é ótimo eu fui estudar eu entrei na psicologia com 17 anos você acha que é. tinha consciência? o que eu estava fazendo ali? Mas eu tinha que estar ali. Então, eu, eu com 14 fui estudar o Espiritismo de Kardec. Todos os livros possíveis e imagináveis de Kardec, eu estudei até os meus quase 30 anos. Aí, fiz psicologia, o desenvolvimento humano, toda essa parte de PNL, coaching. Eu fiz tudo isso aí porque eu trabalhava com isso. Só que, na verdade, eu estava tendo uma preparação. Então, quando eu vejo algumas coisas da Bíblia, eu falo, nossa, aqui é isso, ó. Aqui, Jesus... Quântico total, total. Os novos pastores da igreja evangélica são quântico e nem sabem. Eles falam hum. sobre o eu sou. Quando eu escuto, eu fico assim, olha ele! Eu fico chocada. Gente, está acontecendo um movimento no planeta que tudo está se voltando. É como se fosse uma única igreja. Única, hum. sem placa onde vai existir todo esse conhecimento de física quântica, estelares, bíblicos, tudo num único, numa única fé, na verdade, que empodera, que dá esse poder para nós de governador. Né? Sem Sim. essa coisa de uma melhor que o outro, essa briga evangélico-espírita, macumbaria, não sei o que, eu exato. Sim, é hora que as pessoas entenderem que a dualidade que estraga é. todas as coisas, né, e que o caminho do meio é o equilíbrio que a gente precisa para ter paz, as pessoas vão ser mais felizes, né, porque, novamente, não tem como a gente conhecer o amor se a gente não saber o que é alegria, Exato. não tem como, e nós viemos para cá para manifestarmos o amor, porque a espiritualidade é isso, a espiritualidade é simplesmente saber amar, então o maior dom que um ser humano pode ter nessa vida é saber amar. Então, quando a gente começa a voltar para a casa do pai, que é o coração, e começamos a, a limpar todos os entulhos que impede o fluxo que liga matéria e espírito, né? aí a gente começa a voltar e relembrar o que viemos fazer aqui, porque somos uma célula dentro de um corpo, e essa célula precisa acender, precisa brilhar. Né? E quando nós começamos a brilhar, que é elevando a nossa frequência através do relembrar o que somos, é aí que estaremos fazendo o trabalho que viemos fazer porque ao relembrarmos o que somos, esse é o segredo, porque a Gayon, que é a minha consciência maior, ele sempre fala assim, fé não é você acreditar naquilo que você não vê, mas fé é você saber o que você é. Então quando você sabe o que você é, você consegue mover montanhas, quando você sabe o que você é, você consegue ser a cura, né? Então, quando você sabe o que você é, você relembra, você aumenta a sua frequência, aí você é uma grande contribuição no planeta Terra. E quando você aumenta a sua frequência, você inspira o outro a aumentar a frequência também. E quando um contagia o outro, nós viramos todos uma linda luz, uma única luz, né? que é o planeta Terra está precisando, essa luz, as pessoas elevando sua frequência se tornando uma única coisa só, uma única consciência. Né? então é por isso que estamos aqui fazendo o nosso trabalho, seu trabalho é lindo, né, de conscientização, para que todos é. saiam dessa dualidade, certo e errado, bem e mal, religião que presta, religião que não presta, e hum. entrarmos nessa unicidade do amor incondicional, que é aceitarmos, respeitarmos e simplesmente amarmos, não é necessário hum. outra coisa não ser amar, né? E é tão lindo isso que você está falando, eu já estou querendo te chorar. Eu já falei para tu que meu cílio tá caindo. <risos> eu estou arrepiando aqui, ó. Cada vez que vocês em casa estão sentindo isso, aí comenta. Tu vai falando, vai arrepiando aqui, ó. Tô toda... Que lindo. E assim, uma coisa que eu descobri recentemente. Que foi uma ficha que caiu para mim, que foi um download que inclusive eu levei para o último 5D Experience. Que quando você estiver aqui, vai ter que ter um 5D Experience, você vai dar uma palestra lá, porque vai ser bombástico, tenho certeza. O último, o Henrique participou, foi lindo lá em Floripa. E a minha palestra foi um desses downloads, que para mim são códigos do novo humano. Que veio para mim, e eu soltei isso, assim, mudou minha vida. Até então, eu achava que ser movido por emoções era o grande lance. E eu batia no meu peito e dizia assim, eu sou movida por emoção. Então, se eu não tiver apaixonada, olha, olha só como você cai no abismo. Né? Se eu não tiver apaixonada por alguém, eu não me envolvo. Se eu não tiver apaixonada por um projeto, eu não me movo. Então, eu vivi 40 anos, estou com 41 Nessa pegada louca de apaixonada, me levou para um lugar legal, me levou, consegui contribuir, consegui, consegui conversar com as coisas, consegui, só que machuquei muito. Demais! Uhum. Parece um trator, né? Se for, eu sou pequenininha. Tem gente que quando me conhece no presencial, fala: Nossa, Paula, você é tão pequenininha, 1,60m tá, bicha o é igual é... eu. Ficar, nossa, se parece que é tão alta. Eu não, gente. Não, só, só se for meu eu superior. É As pessoas também acham que eu sou alta e quando me encontro pessoalmente faz assim, nossa, é eu pensei que você era maior. Malaga. Mas tudo bem, não tem problema. Meu eu superior deve ser altíssimo. A ah, gente então, é bonitinho e eu... fofolete desse jeito, vai. Né? Deixa a gente ser pequena. Aí eu descobri, gente, que o amor, ele é uma decisão. Ele não é uma emoção. Você decide amar, eu decido amar, eu decido perdoar. Meu, quando caiu essa ficha, que eu tenho que ser movida por decisão, a decisão do amor, eu amar a humanidade, ela tem que ser primordial para quem quer ser uma semente estelar. Quem, quem é uma semente estelar e toma consciência disso, ela tem que decidir. E eu tenho certeza que foi essa decisão que fez a gente chegar até aqui. Só que isso para mim era inconsciente, eu achava que amor era sentimento. Não! Paula, você decidiu amar o teu filho quando, ele tá, quando você descobriu que ele estava no teu ventre, ou antes, porque eu já amava ele, eu já sabia que ele ia existir na minha vida antes dele chegar. Eu decidi amar os meus pais, eu decidi amar as pessoas que eu amo. Porque quando você decide isso, por exemplo, dentro de um relacionamento independente, foi outra ficha que caiu para mim. Independente se você tá pé da vida com a pessoa, se a pessoa, sei lá, você se tá com um sentimento de, ai, ah, não sou mais apaixonado ou, ai, ah, briguei. A decisão do amor é o que sempre nos conecta com as pessoas. Você pode estar separada do teu ex-marido, mas você continua amando ele. Sim. Ele continua sendo importante para você. Se ele te ligar hoje, falar, olha, aconteceu tal coisa, que, bora, vamos resolver, vamos se ajudar. Então, quando caiu essa ficha, esse código de que o amor é uma decisão e a humanidade, hoje, precisa decidir amar. Porque Jesus ele veio com isso. Ele amava qualquer um. Não uhum. importa se o cara era o que, o que você fez lá no começo, que você falou le, no leprosário, gente. Isso é uma decisão. Uhum. você chegar perto para querer curar alguém que todo mundo quer distância quer sair correndo. É, eu abraçava eles, né? <risos> eles todos cheios de ataduras, tudo com a orelha caindo, e eu abraçava, mas eu nunca tive medo algum, porque o amor era muito grande. Olha, tô, arrepia, o negócio foi <risos> assim, por quê? Porque é uma decisão. Quando caiu essa ficha, assim, foi um negócio que, que explodiu em mim. E vão vindo, foi o que você falou, vai vindo de pouquinho em pouquinho. Imagina Sim. se cair tudo de uma vez aqui, esse corpinho, coitado. Vai aguentar. É. E olha que esse, esse, essa morte aí foi em 2019, depois eu passei por, por outras mortes. E foram vários downloads, por exemplo, um, em março de 2022, não, em fevereiro de 2022, eu passei por uma reprogramação do DNA no corpo físico mesmo. E por, que, por que eu falo físico? Porque a gente também é levada para as naves para fazer as reprogramações. Né? Só que naquela noite, em fevereiro de 2022, foram às três horas da manhã, a nave parou na, em cima da, da minha casa, e aí eles começaram a me mandar os códigos, só que foi uma coisa tão alta, Paula, mas tão alta. Sabe, sabe a tigela tibetana? Hum, aí ficava assim, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, sabe? Durante três horas isso. E aquele negócio alto, e eu perguntava para minha família, vocês estão escutando, pelo amor de Deus, vocês estão escutando? Não, aí eu falava assim para eles, vocês não podem, por favor, me levar em astral para a nave para fazer isso? Eu não estou aguentando o som, está muito alto. Eles falaram assim, não, porque precisa ser no seu físico. Agora precisa ser no seu físico, porque nós estamos mexendo no seu fisiológico, olha só. E até essa data, foi muito, foi, foi agora, faz um ano mais ou menos, né? Até essa data, eu dormia de 10 a 12 horas por dia. Eu sempre fui assim desde que eu sou criança. Ia deitar às 9 horas da noite, todas as noites, e acordava às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã. Eu sempre dormi muito, porque eu fazia muita projeção astral, né? E eu comia pra caramba. Sempre fui comilô, né? Eu era chamada de Magalide, tanto que eu comia, né? E por eu fazer muito esporte, eu bebia 6 litros de água por dia. Então, assim, eu era aquele, aquela típica pessoa que dorme muito, come muito, bebe muito, né? Muita água. A partir daquele dia, eu acordei já no outro dia, né? Eu comecei a dormir três horas por dia, por noite, como no máximo uma vez por dia e às vezes fico 12 dias sem comer e não bebo quase nada. Eu não me alimento mais como eu alimentava antes, porque agora toda vez que eu preciso me alimentar, eu simplesmente preciso fechar os olhos e focar na minha respiração e já estou me, me alimentando. Então eu fico quando eu fico sem comer agora é de uma semana, 10 dias, 12 dias, um mês, né? Então desde o ano passado, faz um ano que eles mudaram totalmente meu DNA para eu me tornar um novo ser humano, porque eu começaria a fazer trabalhos novos no astral. Até aquela data o meu trabalho no astral era totalmente diferente. Depois daquela data eles me levaram para malha magnética. Aí sim eu teria que fazer o meu trabalho de comandante que eu vencer. E para que eu fizesse o trabalho na malha eu vou querer uma live sua só para falar da malha magnética. Vamos é. combinar isso? Vamos. Eu acho que é um assunto assim... Hoje eu quero focar na tua história mesmo. E já está é. dando tempo, mas eu quero focar na tua história. Porque essa, essa mudança tua de humano, né? É uma é. coisa assim, que... É legal contar, porque um monte de gente deve estar tá passando por isso. Está assim, ah, então por isso que aconteceu tal coisa. Sabe, vai cair a ficha para muita gente. Sim, sim, as claro. médicos, né? sim, sim, as pessoas começam a procurar médicos. As pessoas começam a procurar Eu escutei o barulho, eu juro por Deus. Eu senti o barulho e senti a presença do negócio gigante em cima do prédio. Gigante. E é um barulho que não é conhecido. É esquisito. É, um, é, é bem barulho. estranho. É, é, é um tipo barulho. como se fosse uma pressão. Muito louca. Uhum, sim. Então, assim, eu fui re totalmente reprogramada, então, por favor, não me copiem, gente. Não me copiem. Por quê? Porque eu falo isso. Porque é perigoso uma pessoa que quer me copiar na maneira que eu me alimento, na maneira que, que eu vivo a minha vida, porque é totalmente diferente. Eu já não tenho mais pensamentos, né? Eu consegui... Uh, viver de uma maneira onde eu fico numa frequência a gama o dia inteiro por, uh, o dia inteiro então para que você não se alimente não beba uh, para que você durma apenas três horas por noite é necessário você ter um outro estilo de vida porque o que é que mais queima energia no seu corpo são os pensamentos então quando você consegue ficar uh, o dia inteiro observando seus pensamentos não passa mais nenhum pensamento na minha cabeça sem que eu queira que ele esteja lá Nenhum. Então, isso quer dizer que eu não queimo mais tanta energia, né? E outra, a, a energia se queima através de estresse, né? De estresse, de muito cansaço, as pessoas que não conseguem equilibrar eu não conseguem equilibrar as emoções. É, é por isso que as pessoas têm a compulsividade para comer, por causa das emoções desequilibradas. Porque os hormônios começam a não trabalhar mais em harmonia. Mas quando você tem um corpo que trabalha 100% em harmonia, todas as células fazendo o seu trabalhinho, ele não precisa mais de tanto tempo para se regenerar. O corpo não sente mais fome e não sente mais sede. A hora que você quer alimentar o seu corpo, você fecha os seus olhos e você simplesmente foca na respiração porque tudo já está no ar. O prana alimenta o nosso corpo. Porque quando a gente come um alimento, a gente não está comendo o alimento, a gente está comendo a energia do alimento. Né? Então, assim, não me copiem, não queira fazer igual, é, é necessário uma mudança um de processo. vida completamente. Tá? Então, eu tive essa reprogramação do DNA em fevereiro de 2022, porque eu, comecei, eu fui convocada para um trabalho da malha magnética, e para fazer aquele trabalho, meu corpo tem que estar totalmente sutil então às vezes eu fico muito tempo sem comer ou fico meses só comendo frutas por exemplo, mas eu escuto o meu corpo por, de acordo com o trabalho eu tive agora uma semana no Egito e lá no Egito como eu fui a trabalho eu só podia comer frutas, eu fiquei uma semana em um hotel que era tudo inclusivo com os banquetes ali, eu, eu olhava os banquetes e falava, ok, eu só vou comer fruta <risos> Para que um hotel tudo inclusivo, seis estrelas, se eu só posso comer fruta mas tudo bem, Nossa, qualquer trabalho a é trabalho, vamos respeitar <risos> não, não é Sim, aí eu só comi no, no último dia, quando eu tava indo embora, depois de ter feito o trabalho, né, comi algodão doce até, <risos> mas eu respeito o meu corpo, eu respeito o trabalho, então a gente vive uma vida totalmente diferente quando você faz a escolha e você sabe o que você tá fazendo aqui, então eu recebi toda a memória do que eu estou fazendo aqui, porque eu tive a minha segunda morte em outubro do ano passado, essa eu posso contar numa outra live, tá? <risos> essa foi a mais bonita. Não, conta agora, senão boca. o povo vai ter um ataque aqui, vai me matar. Sério? É porque essa é um pouquinho longa, essa aí é a mais, é a mais punk de todos. Conta, conta, antes da gente finalizar, tu conta. Eu quero uma live só da malha magnética. <risos> então tá. Bom, eu tenho que começar então com a história de que, um, de que eu tive que ser levada para o Brasil em 25 anos que eu não estou no Brasil, que eu saí do Brasil, eu só voltei. Três vezes, quatro vezes para o Brasil. Então, eu nunca quis ir nem passar férias no Brasil, né? Mas eles me enviaram para o Brasil porque me disseram em 2021, em outubro de 2021, que eu tinha que ir para o hospital onde eu nasci para ancorar uma energia. E aí eu fui, foi bem na época da pandemia, eu sem certificado de vacina, estavam pedindo certificado para entrar no Brasil, eu falei, eu não posso entrar no Brasil, não tenho certificado, né? Não, mas você precisa ir ancorar essa energia, tá? Comprei a passagem. Tudo bem, fui para o fui pro aeroporto duvidando que eu ia conseguir sair daquele aeroporto, duvidando totalmente, tá bom. As pessoas na minha frente, todo mundo com certificado aberto, com passaporte, as pessoas atrás de mim, eu era a única pessoa só com passaporte na mão, Foi, tá bom, não vou sair daqui, eu tô falando que eu não vou sair daqui. Chegou na minha vez, a pessoa que foi controlar os meus papéis, era como se alguma coisa tivesse feito assim, ela, ela mudou o olhar, tipo assim, ficou igual um robô, pegou meu passaporte, Quanto tempo a senhora vai ficar? Eu, duas semanas. Boa viagem, senhora. Não me pediu nada. Não me pediu nada. Aí eu tive que passar pelo segundo controle. Passaporte, senhora. Não me pediu um certificado. Eu falei, gente, eu passei. Eu não acredito que eu passei. E aí eles ficavam gritando. Passaporte com certificado na mão. E eu falei, gente, eu passei. Eu não acredito. Ok, então tá. Eu vou, né? Tem que ir, então eu vou. Fui no hospital. Aonde eu nasci. Fiz ali minha meditação. E ali abriu um portal. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um portal se abrindo. Nunca tinha visto portal na minha vida. Meditando, abri um portal na minha frente e eles disseram pra mim, agora passe. Você vai agora trazer de volta a energia que você trouxe quando você nasceu. E que energia forte a gente traz, hein? A gente traz uma energia muito forte quando a gente adentra. E aí eu passei pelo portal. A hora que eu passei pelo portal, o portal se fechou atrás de mim. E eles disseram assim, agora você está pronta para a próxima morte. Isso foi em outubro de 2021. E eu, tá bom, deve ser igual o outro, né, eu devo desmaiar, acordo com a nova consciência, uhul, que legal, vai vir uploads, <risos> downloads, ok, tá bom. Aí tá, aí isso foi em outubro, em novembro foi quando começaram as conversas com meu marido de que a gente ia se separar, né. Aí tudo começou o processo, eu passei uh, um, um ano assim, acho que foi o ano mais dolorido da minha vida, foi o de 2022, de tudo que eu tive que me despedir, de tudo que aconteceu, e isso eles diziam eles assim para mim, a sua morte será em outubro de 2022. E ainda faltava meses para chegar. Até chegar a minha morte, mês de outubro de 2022, eu passei por muitas despedidas. Fechamentos de ciclos, despedida de casamento, fechei minha escola de balé aqui, que já estava há 12 anos, com muito sucesso aqui em Zurique, né? Fechei a escola de balé por causa do trabalho. E foi muita, muita, muito choro, muita, muita despedida. Aí chegou o dia em que eu tinha que morrer. Eles sempre me avisavam, eles nunca faziam nada de supo, supetão. Era assim, tipo assim, olha, faltam duas semanas para sua morte, você está sendo preparado, né? Tudo com muito amor e muito carinho. Eu nunca consegui fazer nada sozinha, nunca. Tá, assim, andar sozinha numa floresta era uma coisa que eu nunca fazia. E eles me pediram o quê? Você vai para a floresta sozinha, e você vai ter que dormir na floresta sozinha. <risos> e eu, não. Não, você vai, nós estaremos com você, você não está sozinha, toda a equipe está junto com você mesmo assim eu vou estar sozinha, não tem ninguém para conversar lá, não, tudo bem, você vai, nós estaremos com você. E eu preparei tudo, preparei, eu fui para a floresta, né? E eu lembro que estava mó sol quando eu estava na estrada, dirigi três, três horas daqui de Zurich para chegar nessa floresta, na região francesa aqui da Suíça. Cheguei lá, peguei, eu lembro que eu peguei só um cobertorzinho bem fininho, minha garrafa de água, e estava um tempo bom. De repente, quando eu adentrei na floresta, começou a chover. E eles disseram, continue caminhando, a gente vai mostrar para você a árvore onde você vai parar para você dormir. E aí começou a escurecer, porque começou a chover, e a floresta começou a ficar muito escura, e eu não pude levar celular, né, então eu não tinha lanterna. E eu andando ali, até que tudo bem, chegou na árvore, você senta aqui, fica aqui quietinha, Uh, começa a focar na sua respiração, porque nós vamos te dar um decreto para você repetir, e você vai repetir esse decreto até a gente falar para você que está tudo bem, pode parar. Eu não podia parar de falar o decreto. E esse decreto é muito lindo, todo mundo que, que escutou essa história já tem ele como mantra na sua casa. Eu tinha que falar sem parar, eu sou a sabedoria que transmuta sombra em luz através do amor que sou sem parar esse decreto. Eu não sei quantos minutos ou horas eu fiquei ali falando embaixo da árvore esse decreto, até que chegou uma hora em que eu senti uma, um puxão no meu umbigo, lá das costas. Parece que puxaram lá das costas o meu umbigo assim. E eu senti uma dor, mas foi uma fisgada que deu aqui, que eu fiz assim. E quando eu fiz isso, parou a minha respiração. Parou ali. Não consegui mais soltar a respiração. Eu, eu só inspirei e parou de vez. Aí eu falei assim, tá, ok, essa é a minha morte, então agora eles quiseram que eu viesse para floresta, para ninguém me achar, eu vou ficar aqui igual, né, não sei o que, vou me achar aqui, que, que essa louca que veio dormir na floresta sozinha na chuva. Aí tá, eu lembro, eu vou resumir porque a história é longa, tá, então eu tenho que contar mais rápido. É... Eu comecei a sentir a sensação da morte, né? Quando eu, não consegui, quando eu não consegui mais respirar, ali eu tive uma parada respiratória. Quando você tem uma parada respiratória, a dor é muito grande que você sente no seu peito. E é depois, quando você começa a não ter mais oxigênio, a sua cabeça parece que explode, vai explodir a sua cabeça. Então eu comecei com todas aquelas dores na parte de cima. E a dor era muito intensa, eu não estava aguentando mais aquela dor. E eu lembro que mesmo sentindo aquela dor, lá no meu inconsciente eu ficava repetindo o decreto. Eu sou a sabedoria que transmuta a sombra em luz através de uma pessoa. Eu ficava repetindo aquilo, né? Para ver se cessava a dor. De repente, a dor parou. A dor parou e eu não senti mais nada. E eu lembro que a minha cabeça fez assim. Eu olhei para o meu peito, né? Eu fiz assim, olhei para o meu peito. Só que a minha cabeça não foi, só foi o perispírito. Pá. Eu falei, ah, morri mesmo. <risos> morri, ok. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez, né? E eu lembro que eu fiquei olhando pro, pro meu peito, né? Porque eu queria ver se, se eu tava respirando, eu não tava respirando. Do meu peito começou a sair uma faixinha dourada. E era, era, um, era uma energia tão linda, que parecia porpurina purpurina dourada, com, com umas frequências que ficava se mexendo assim. E ela ia como se fosse assim, eu não sei explicar, tá gente? Mas fazia esse tipo de tsh, sabe? parecia que tinha barulho, aquela, aquela luz dourada que do meu peito. E aquilo lá foi aumentando, aumentando parecia uma frequência tão linda, e cobriu todo o meu corpo, e aumentava, aumentava, e co começou a cobrir todo o espaço onde eu estava ali, ficou muito clara a floresta. De repente, quando aumentou o campo, eu comecei a ver todos os seres que estavam junto comigo, todos. Todos os seres da natureza, todos os mentores, todos os amigos que naquela hora estavam orando por mim, estavam intercedendo para que nada acontecesse comigo, eles, eles estavam todos ali naquele campo que ia se expandindo. E começou a se expandir de uma tal maneira que aí eu fui crescendo, acima das árvores, e aí eu não era mais aquela pessoa que estava observando o campo, mas eu era o próprio campo se expandindo. E aí os seres que estavam ali na natureza, eles que estavam me guiando com a luz, eles iam me acompanhando com a luz, e foram me levando até onde eu tinha que ir. Eu, eu, eles me levaram até a fonte. Eu fui levada até a fonte. Ah, na verdade, eles me levaram até o lugar da onde eu me fragmentei, o primeiro lugar de onde eu fragmentei, e ali eu conheci o avatar, o avatar de onde eu me fragmentei. Nós temos sete avatares, né? Cada avatar tem mil universos dentro dele. Um avatar é muito grande, não tem como você explicar o tamanho de um avatar. Mas foi para lá que eles me levaram, que foi a fonte, de onde tudo começou para mim. E ali, eu não sou permitida de falar quem foi que eu encontrei lá, tá? Eu não posso falar Uh, quais são os avatares que fazem parte do meu avatar. Mas ali eles me mostraram o planeta Terra, me, me mostraram o multiverso, me mostraram como funcionam as realidades paralelas, eles me mostraram tudo, ali eu pude compreender todas as coisas. Né? Ali eu recebi muitas mensagens, e nós éramos apenas aquela frequência que eu falei para vocês, da energia, e nós nos comunicávamos através de uma melodia. Era tudo muito lindo, aquela melodia. Fiquei um tempo ali recebendo as mensagens, né, que eu ainda não sou permitida a falar as mensagens que eu recebi, mas eu vou passando esses códigos conforme eu vou fazendo as minhas lives. Todo mundo percebe os códigos que eu passo, né. Uh, chegou uma hora em que eles me mostraram o planeta Terra e quem eu era no planeta Terra e o que, eu, o que eu tinha que fazer ali. E eles me colocaram, eu tava assim, eles me colocaram tudo aquilo que eu tava vendo, que era todos os universos, eles Fizeram ficar tudo muito pequeno, muito pequeno, e jogou tudo isso para dentro de mim. Eu lembro que a minha energia foi para trás. E ali eu percebi que eu era todo o universo. Eu era todos os multuniverses. Eu era toda a criação. Eu era toda a manifestação. Tudo estava dentro Nossa. de mim. E ali é. eles falaram assim: agora você vai voltar. Mas você vai voltar simplesmente para manifestar o amor através da alegria. Que lindo. Mostre para as pessoas o que, que elas precisam fazer também. Uhum. Que para voltar para casa é simplesmente através da alegria. E aí nessa hora que eles falaram, volte, volte, eu voltei, mas eu voltei não assim devagarinho, eu voltei com toda essa expansão de todo, de toda manifestação dentro de mim, eu voltei para o meu corpo. E ali quando eu acordei no meu corpo, sentindo toda aquela dor física, porque eu fiquei ainda com essa dor durante semanas, né? duas semanas eu senti aquela dor, Ali, eu, a hora que eu abri os olhos, eu só tinha vontade de amar. Só. Eu não tinha outra, uma outra função a não ser amar. E eles Oi. me explicaram que tudo, que essa morte que eu tive foram para, para os sentimentos serem banidos. Eu voltaria apenas com as emoções primárias de um ser humano. Por que, que eu falo isso da de banir sentimentos? Porque a grande mazela do planeta Terra está nos sentimentos. As pessoas, às vezes, quando sente uma raiva, a raiva ela precisa ser sentida, porque faz parte da emoção primária de ser humano. Mas quando a raiva se torna uma mágoa, a raiva se torna um ressentimento, a raiva se torna um rancor, ela acopla no nosso, no nosso campo vibracional como se fosse um outro ser. E a gente acaba vivendo a nossa vida com vários seres acoplados na gente, que, na verdade, tem a função de um obsessor na nossa vida. ou sentimento. Então, nós podemos sentir todas as emoções, mas não podemos deixar com que a emoção vire um sentimento. E esses sentimentos foram banidos do meu campo. Então, a minha função agora é mostrar para todo mundo como manifestar o amor através da alegria. E não. como fazer sentir a emoção sem deixar com que a emoção vire um sentimento. E desde aí foram que as coisas começaram a mudar na minha vida, assim, muito rápido. Os downloads agora são bem rápidos, os entendimentos são bem rápidos, e eu estou aqui sempre para passar códigos. Eu só voltei para passar códigos. Então, toda vez que eu falo, a minha voz vem com uma outra frequência, porque eu preciso passar os códigos. As pessoas ficam pensando que são palavras, não são palavras. Os códigos que eu passo vai na, no tom da minha voz. Que coisa linda, meu Deus. Estou arrepiada por isso. Que eu fiquei arrepiada o tempo todo, então. <risos> Amei, gente. Olha, duas coisas que você vai ter que me passar quando a gente finalizar a live. mantra, para eu colocar no primeiro comentário fixado, e o link do curso. Tá. que eles estão me pedindo e já vê a tua agenda para a gente fazer aí uma nova live para você falar desse trabalho da malha magnética depois numa outra live sobre reprogramação de DNA porque gente essa mulher tem muita coisa para ensinar para nós Então, não tem uma live vão ser muitas lives eu estou muito feliz de ter Tido essa oportunidade de trazer você aqui na Quantique Desperde para despertar mais ainda as pessoas e receber a tua galera ao mesmo tempo, juntos aqui. Quero Sim. agradecer a todos vocês estarem aqui. A energia está fortíssima. Eu acho que essa live, acho não, tenho certeza, é um bálsamo na vida de muitas pessoas que estão aqui nessa noite. E uhum. vai ser ainda para outros que vão assistir no tempo atemporal. Te agradecer, abençoar essa tua jornada que já é grandiosa aqui na Terra. Me colocando à disposição para você, para o que você precisar. E quando você chegar aqui no Brasil, você me fala para a gente agendar aí um evento, alguma coisa, para a gente se reunir também que eu com acho certeza. que é fantástico. Com Minha certeza, linha. vamos. E eu vou aí para Santos para a gente dar uma dançadinha lá na Ilha Puxa. Vamos, com certeza. Vou lembrar de ti hoje, com certeza. E aí você vai também no meu canal, pessoal, vai ficar todo feliz. Com certeza, né? eu vou, com certeza. Estou é. muito feliz de, de ter te conhecido, mas, assim, quando... parece que é pessoalmente até, né? Quando a gente se parece, vê. Parece, parece. É muito legal. A, que a gente se é que conhece que... do astral, que... né? Com certeza, nem você ser uma mulher linda aqui na Terra, o que você traz de dentro de você é muito mais grandioso e magnífico. Parabéns Nossa, por esse foi trabalho. Então, é isso, foi, foi uma bom. honra estar aqui com você, foi uma honra sentir aqui o seu público, sentir sua energia. Eu acho que as pessoas perceberam que aqui na live a gente tinha bastante visitas, bastante oh, visitas de Irmãos oh, Estelares. Oh. Uhum. É. e as pessoas que estão aqui no chat com certeza sentiram aqui esses códigos e as visitas, vocês perceberam que alguma ah, coisa estava de diferente aqui vendo. na live olha isso, não sei se dá para ver uhum. é todo o tempo todo e assim, tem barulhos assim absurdos aqui dentro, que não dá para vocês ouvirem é, não, a gente, a gente escuta a gente escuta <risos> tá, muita, tá muito movimento as pessoas todas foram visitadas aqui energeticamente porque eu via o furacão aqui passando é, nos lares das pessoas, então depois vocês podem deixar os comentários Amém. de vocês, do que vocês sentiram com a live, porque todos vocês foram visitados. Sim, eu estou encantada. Paula, eu foi tô... lindo estar aqui com você, foi lindo mesmo, eu te agradeço de todo o coração por ter me convidado, de fazer essa conexão acontecer, porque é tão importante nos dias de hoje, a gente unir forças, né, para que a gente consiga brilhar junto e nos tornarmos holofortes, e ajudar Sim. o planeta Terra nessa transição. Obrigada pelo seu trabalho lindo. Continue. Gratidão. Que precisar de mim, eu estou aqui, minha querida. Com certeza. E eu também. Pode ter certeza disso. E a gente vai marcar aí para você estar tá aqui com a gente também. Quando você vier no Brasil, no presencial. as pessoas precisam sentir essa tua energia aí presencial. Gratidão, minha linda. Gratidão, Gratidão a todos vocês. Um beijo. Compartilha essa live aí com um monte de gente. Porque eu tenho certeza que vão ficar encantados, assim como a gente. Um beijo, meus amores. Gratidão. Um Até a próxima. Ah. Tchau. Beijo.